Are you, are you, are you? I'm in love with the body and never discovered something brand new. I'm in love with the shape of you What's up learners? How are you doing today? Eu sou o Junior Silveira e estou aqui com a presença do grande querido e do atrado Tim. What's up? Tudo bem? Tim, é um prazer, cara, ter prazer, você aqui no canal. Tudo meu. Tudo meu. Muito Valeu. obrigado, cara. E hoje o Tim tá aqui pra explicar como cantar direito o chorus. O em inglês é chorus, né, Tim? Chorus. Chorus, yeah. E qual canção que a gente vai cantar aqui hoje? Shape of You, Ed Sheeran. Garoto, muito bem. Mas antes, está na hora do jabá. Tim, fala pra galera aí do seu canal, do seu trabalho. Se apresente, manda eu ver. eu não sei o que é jabá, mas de contesto eu acho que você quer saber sobre Sim. mim, meu nome é Tim, eu tenho o um canal Tim Explica, eu explico coisas, uhum. mas a maioria das vezes em é inglês Sim. e outras curiosidades sobre o mundo. Uhum. Muito bem, Tim não é só um rostinho bonito, é cultura também. Cultura, mas isso é money maker. <risos> Isso não é. <risos> e jabá é propaganda. Ah, propaganda. Propaganda, é Propaganda. Isso. Então é. a hora do jabá. Então o jabá acabou. Agora vamos para a música. Vamos lá. Vamos música lá. é sempre mola do que jabá. Muito bem. começar, shape... Of you, se pronuncia, né? Shape of you. Geralmente, como a gente se junta, shape of you. Não, é shape of you, é shape of you. Como se fosse uma palavra só. Uma palavra só. Porque alguns alunos meus já falaram shape of you. Tá certo essa pronúncia? Of you? It's more like of, like a vista, som de ver. Of you, shape of you. Ok. Shape of you. Então, a palavra of seria com dois Fs. É, of is like fora. E essa palavra com um F só, of. Of. Shape of You, uh -huh. Muito bem. Parece até um americano de verdade, né? Meu Deus. <risos> a primeira parte do chorus é assim, Tim. I'm in love with the shape of you. Cantei certo? Minha parte? É, você canta pelo que eu. espero que eu não precise cantar aqui, né? <risos> ele vai cantar, ele vai cantar. A segunda parte, Tim. We push and pull like a magnet do. Isso. Tá certo? É. We push and pull like a magnet do. Isso, tecnicamente uh -huh. o gramático não é correto, né? Porque magnet é o singular, magnet uh -huh. does. Eu posso like a magnet does, mas uh -huh. does não rima com shape of you. Com shape De of you. Então mas... <risos> so, com, com música você tem, sempre tem a lição poética. Licença poética. Licença poética. Uh -huh. Você vai ouvir muito a palavra ain't em música, ain't. Sim, que não eu é, ouvi bastante. Que não é correta, uh -huh. gramática correta, mas uh -huh. vai ouvir. Isso uhum. é música, isso não é aula de inglês. É. Mas isso é aula de inglês. <risos> Licença poética é muito comum. Até e push eu... and pull é importante, eles sabem uhum. disso, porque você sempre vai ver um brasileiro chega no, no porta, uhum. e vê a placa, push, uhum. e pull, e fica horas. Horas porque, eu, eu preciso... <risos> So Só so push. É emp empurrar. Empurrar? Sim. É pular? É push. Pull, é pull. Push. Ah, então é o contrário. O contrário. Não é o contrário. que a gente imagina. Ah. Então, eu, eu já caí nessa. Uh -huh. Eu já caí eu, nessa. Eu, aqui eu, eu, eu me atrapalho. <risos> eu você atrapalha <eu> também. <risos> então, we push and pull like a magnet do. Aí a próxima parte é. Although my heart is falling too. Yeah? What does although mean? Although talvez embora, né? Embora. Embora. É, e a pronunciation is although. Although, yeah. Though. Although. The tongue, like the, the, although. Although. Yeah. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Correct! Aplausos lá em casa, hein? Próxima parte é. And last night you were in my room. Last night you were in my room. Uh -huh. Ok. This song, not you, ok? <laughs> <laughs> my room. And now my bed sheets smell like you. Isso pode atrapalhar, né? Esse, é? esse, esse shit and shit. Hmm. A palavra é bad, bad sheets. Bad sheets é outra coisa. Bad sheets is. <laughs> yeah. So, uh, can you clean my bed sheets? <laughs> <laughs> it's, it's something else. Can you. My bed sheets and lençol. Lin Sol, então eu acho que Ed Sheeran e uh, uh -huh. a mulher estavam uh -huh. ocupada na cama uh -huh. e agora <risos> <a> Lin <risos> tem cheiro de, de uma menina. Então a pronúncia correta é? Bad, bad. Sheet. Sheets. Sheets. A gente vai fazer um vídeo sobre essa diferença entre uh -huh. shit and shit, uh -huh. bitch and bitch coisas assim, pra esclarecer uh -huh. algumas dúvidas. Isso, vai estar tá lá no canal do Tim. Vamos lá depois para vocês conferirem. Então, and now my bad sheets smell like you. Like you. Opa. Every day discovering something brand new Aí, às vezes eu me enrolava bastante na pronúncia desse new Eu, eu falava, quando eu estu, estudava, eu falava hum. new Tá Tem hum. a diferença? New e new? Não, acho que isso até existe entre inglês hum. Tem pessoas que falam new e new Acho hum. que é só o sotaque, tipo uh -huh. eu, eu ia falar new New. Hum. Mas se, por exemplo, alguém falar New car é, as pessoas vão compreender? É, vão, nunca. Uhum, é. Geralmente você vai com, pelo contexto. Uhum. Você vai, mas tem às vezes o contexto pode ser confuso, pode, né? É, entendi. Ok. Everyday something brand new. I'm in love with your body. Aí repete né, a mesma parte da que a gente cantou antes, né? Agora sim, vamos lá. Oh, I, oh, I, oh, I, oh, I. I'm in love with your body, oh, I, oh, I, oh, I, oh, I I'm in love with your body, oh, I, oh, I, oh, I, oh, I I'm in love with your body, and every day discovery is something brand new I'm in love with the shape of you Garoto, <risos> Tim, você canta bem, cara é, eu fingi, é só ofendi, <risos> né? Agora é a hora da sua vez de me dar um tostão da sua voz e cantar direito o refrão de Sheba View. Eu e o time a gente vai cantar e você de casa também. Are you ready? I'm ready. Let's sing along, okay. 2, 3, 4. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet to. How my heart is falling to I'm in love with your body. Last night you were in my room.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 Garoto! Garoto! garoto. Quem me carota. dera tocar você, ah. igual você, eu não sei como fazer nada. Eu vou ensinar o Tim a tocar uma música em inglês, em português, whatever. sabe tocar Anitta? Anitta? Anitta. Eu, sou, eu sei dançar igual a Anitta. Você mas dançar? Não, sei, não sei tocar a música. <risos> like nesse vídeo pra ficar feliz. Não se esquece de se inscrever no canal se você é novo por aqui. E também de conhecer lá o canal do Tim. Vai ter um vídeo meu lá agora. A gente vai lá gravar um vídeo muito legal pra você. Vai na minha que você brilha. Vai na minha porque você brilha. It's like follow my lead and then you're gonna you're gonna shine. Ah, Yeah. yeah. So thank you very much guys for watching. E lembre-se todos, see you around. You around. Bye. Bye. Ah, deixa eu te dar um presente aqui. Traca? <laughs> Meu Deus. Traquinas. Cheers, cheers, cheers. É muito bom. eu Gosto muito. Gostou? É. Yeah. Well, thank you Brazil. Thank you Junior. Not Flash, Herman. Can we get these away from me? Otherwise, I'm going to get fat. <laughs> <laughs>